It's me. I, I was, wondering was wondering if I'd after these years, years to me to go over. Hello the Não sei agora porque estamos falando mas nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje, um diferentinho. Diferente para vocês. Bom, gente, é, vocês não estão vendo jogo nenhum porque não é jogo nenhum, literalmente, é, vocês estão vendo aí o, o povo, nos, os, os desenvolvedores do jogo Heavy Metal Machine, que é aquela empresa muito foda, e eu vou deixar o jogo de gameplay pra vocês darem uma olhada, o que vocês acharam aí, eu cheguei a jogar, que é um MOBA de Carros, é uma empresa muito foda, que eu tô apoiando muito eles, eu tipo, tô curtindo muito, porque você manda qualquer coisa, gente, eles respondem, tipo, olha que empresa, que empresa hoje em dia faz isso? Tem empresa que é tipo, foda-se, yeah. E essa empresa não, essa é tipo, é muito foda. Aí eu joguei o jogo deles, por curtição, porque eles me deram uma beta, eu pedi, eles me deram, tipo, eu fiquei, caralho, que empresa foda, Aí eu joguei, curti muito, eu tipo, joguei até que bastante, não cheguei a jogar tanto, porque tava em beta, esses negócios, mas eu joguei até que bastante. E eu postei o um vídeo e mostrei pra eles. E eles curtiram demais. Tipo, sei lá. Mesmo meu vídeo, assim. Minha qualidade, não sei se Vocês conhecem. É... Mas eles curtiram muito. E aí... <risos> ah! Bom, gente. Isso aqui... Foi um negócio que eles enviaram. Eu fiquei, tipo... What? Eu estava lá no e-mail, assim, mó de boa. Aí o cara fala... Mano, manda seu seu se tipo, onde você mora, tal tá, os... no de meio, eu fiquei tipo, meu Deus, que me estupar, socorro. Só que aí eles falaram, mano, a gente vai te ver um kit, eu fiquei, what the fuck, e tipo, sério, gente, a empresa é muito foda. A gente vai abrir aqui, ai meu Deus, o que será que tem dentro? Tadá! Ó, vamos ver se consigo mostrar pra vocês. Eu não tenho um lugar de, de fazer unboxing ainda, tá? Desculpa aí que eu não, não sou um unboxing profissional, mas vamos lá. Eu vou tirando as coisas a, aos poucos. Primeiramente, eles enviaram essa... Cartinha. Muito louca. Que eu vou ler pra vocês, que ela não é muito grande. Então, simbora. Cartinha porreta do metal. Eita. Yeah! Sabe que porra é essa? Tipo, tem uns bagulho cortando a... Palavrão. É uma carta que só os metaleiros mais fodas recebem. E se você está segurando esse maravilhoso pedaço de papel, só pode significar uma coisa. Você foi escolhido para carregar a palavra do metal. Ai meu Deus, um metal é isso. só um metaleiro, Enfim, essa carta é nossa forma de agradecê-lo pelo fodástico trabalho que você fez sobre o Heavy Metal Machines. Gostamos tanto, que somente um like não foi o suficiente. Caralho, gente, mano, essa empresa é muito foda. E não pense que é só fazer um vídeo ou publicação sobre o nosso jogo que você recebe um presentinho, não. Tem que haver algo massa mesmo, você mereceu. <risos> Obrigado por chorar. <risos> é, e além disso, aqui um presente bem mais útil do que essa carta, valeu mesmo. Equipe, Heavy my machine. Você não precisa necessariamente escutar metal para ser um metaleiro. Gente, tipo, mano, é muito foda, porque mano, olha o trabalho que a empresa teve. Beleza. Na minha última empresa cria camisetas, esse negócio do jogo. Mas cara, tipo, eles fizeram e me enviaram assim de boa. Tipo, eles não ganharam nada. Foi algo assim que eles eram pra curtir. Mas ah, vamos lá. Primeiramente, a gente veio com esse mousepad. Muito metalero louco. Vamos tirar aqui com cuidado. Ai gente, eu precisava de um... Eu precisava disso. Olha só o meu, gente. Deixa eu ver se consigo tirar o meu. Ó. Quando você é um escroto. <risos> escroto foda bom, aqui gente, como vocês podem ver ó, tem os personagens do jogo, alguns que pra quem não sabe, esse jogo é um MOBA de carro então lembrando aquele jogo de Super Nintendo acho que é de Super Nintendo pegaram até o mesmo dublador se me falaram muito foda, a Hoplon é a empresa eu, eu aconselho vocês a irem lá seguir eles no Facebook Porque se você quer um jogo Do estilo Moba, carro, é com eles Porque eles fizeram uma pesquisa Até recentemente para saber o que vocês querem de novo no jogo Vamos para o próximo item que veio aqui Bom, parece que é uma camiseta Muito louca Com o símbolo do é, HMM para, Que para os íntimos significa Heavy Metal Machine Vamos tirar isso aqui de perto ah, meu deus Vamos lá Ó eu Vou abrir aqui pra vocês Bom, o símbolo HMM Que é o jeito deles Ou é um símbolo muito louco É, parece um H, ó Vocês por são no meio tem um H e dois M do lado Atrás tem tipo É, metal machine E do, aqui no braço tem a empresa Hopon que foda Mentira. Mano Gente é sério Entra... Vai no link na descrição Que eu deixei aí Vai tá Sei lá Um quadrado gigante Circulado Lindo E fodão Falando pra Entrar Gente sério Joga esse Baixa. Fala com ele E se inscreve no beta Porque eu vou jogar o próximo beta E quem For inscrito meu E tiver lá Eu vou jogar com vocês Gente Quer jogar um jogo comigo Você quer participar de uma live minha Assim No jogo você quer participar de um vídeo? Quem sabe? Eu vou estar tá gravando esse jogo. Quem sabe você participa dele? Assim, coloca o nome Gamox Lindo que aí eu vou reconhecer você. <risos> Bom, gente, então foi isso. Isso aqui foi um vídeo curto. De mostrar aqui o que eu recebi. Eu queria fazer isso aqui num vídeo separado. Tá? Porque é tipo... Gente... Não precisa explicar, né? É muito foda uma empresa fazer isso. São poucas as empresas que fazem algo desse gênero. Eu, com certeza, vou guardar essa cartinha. Sei lá, não vou pendurar, né? mas eu vou deixar guardada, porque isso, tipo, é um grande símbolo, assim, porque eu já gostava da empresa sem ela fazer isso. Depois que ela fez isso, sem eu falar nada. Mano, gente, é foda. É, agora eu tenho o mousepad de, do lixo. Para ó, o... foda. se ficar gostado, gente. É, não esqueça de avaliar, então um comente aí o que vocês acharam. Entra no site da empresa, senão você será possuído pelo espírito do, do metal. Isso não vai ser algo bom, tá? Porque no canal você já foi pelo Hagatanga, agora tá vai ser é pelo metal. É isso aí. Então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, uuuh, falou.